O SCI Zero Gestão faz o controle necessário para a gestão eficiente de empresas contábeis. O sistema possui cadastro de clientes, fornecedores e sócios. Além disso, oferece cadastro e controle de usuários. Possui recursos que auxiliam na gestão dos clientes, como o plano de abertura de empresas, o controle de visitas por cliente e o registro histórico de cada um. A administração financeira tem soluções como o plano de despesas, cadastro de conta bancária e emissão de boletos com registro. Para o controle financeiro, o SCI 60 Gestão possui o Contas a Receber e Pagar. O Contas a Receber faz a preparação de cobranças com provisões por período e faturamento das preparações para a emissão de boletos e recibos. O Contas a Pagar possui lançamento das despesas e o pagamento das mesmas, com preparação de cheques. Todas as opções do sistema possuem relatórios e consultas com filtro e, para facilitar ainda mais, oferece uma série de integrações com o S60 Folha Fiscal e Contábil, exportando as NFSEs para diversas prefeituras. Venha para o S60 Gestão e comece a sua empresa contábil de forma organizada. Acesse s60.com.br e saiba mais.